Da, da instituição Exército Brasileiro, como o governo, o governo de um civil, Jair Bolsonaro, essa mistura, ela foi muito prejudicial à imagem do Exército, e pela... Valores pra eu deixar de acreditar discursos e mentiras São pra me convencer Que essa é minha realidade Devo me conformar. Mas sou eu Que acordo o seu E trabalho o dia inteiro Mas sou eu Que e não desisto de sonhar Este país é meu Essa nação sou eu Este país é meu Essa nação sou eu Ser brasileiro é ser honesto e inventivo E bom amigo. Trabalhar com firmeza, produzir a riqueza, transformar a natureza que o Deus nos deu. Este país é meu, essa nação eu sou. E professor Eu sou juiz, sou meu legado E promotor Faço justiça com coragem Eu sou doido De peito aberto eu sou o alto E também sou lutador Pode vir Que eu sou pé Profissional de amador, este país é meu. Essa nação sou eu. Este país é meu. Essa nação sou eu. Sou engenheiro cientista e Paraná, Santos do Mão, sou um Eu sou atleta, esportista e jogador. E é o Ela, então será? Faço tudo com amor. faço meu mais sou culto da casa que é minha dos meus irmãos e irmãs que são de padre e das nossas crianças